foi uma fazenda de criação muito bem instalada sob a orientação desse Assis Brasil e trouxe da ilha de Jersey duas linhagens de gado Jersey, uma clara e uma mais escura com vários reprodutores e fêmeas e instalou, instalou esse gado nessa fazenda Assis Brasil que onde hoje é o Campos da força essa fazenda tinha por objetivo produzir reprodutores da raça Jersey e espalhou pela ilha de Santa Catarina o que foi chamado de posto posto de monta então tinha o posto de monta do por exemplo do Rio Vermelho Onde hoje é o Parque Florestal, que ali era um posto de monta. Cerca de mil hectares era a área inicial. O posto de monta em Canas Vieiras, o posto de monta em Itacurubi. E para multiplicar o gado que ia se reproduzindo na fazenda de Assis Brasil, ele separou uma área que é essa área que está aqui que tomou o nome de fazenda ressacada que era uma fazenda para multiplicação do gado gesso e para distribuir pela ilha de Santa Catarina e nesse esporro de monte ele tinha reprodutores e ali o agricultor levava a sua vaquinha que naquela época era gado crioulo gado importado Portugal e Espanha, e que a gente sabe que atingisse 31, 32 lagos, é? ou seja, em menos de 15 anos, essa ilha seria uma ilha toda com gado puro por cruz. Por quê? Porque ele estabeleceu uma lei, lei não foi um ato, é, foi uma lei aprovada pelo Conselho da época, em que todo reprodutor que não fosse da raça Gérsia, dentro da ilha, tinha que ser castrado. E foram todos eles castrados. E mais, essa lei proibia que entrasse na ilha qualquer, qualquer animal inteiro que não fosse da raça Gérsia. <risos> isso assegurava que essa ilha realmente em pouco tempo seria uma ilha de gado puro por a da raça Géx. E com duas fazendas reproduzindo em estado de pureza a raça Géx. Quando filho morreu, os seus sucessores liquidaram a lei, deturparam a lei e a ilha se abarcalhou o sonho de sido Luz concretizou-se de outra forma e eu tive assim o prazer de assistir entendi, a realização desse sonho agora, há duas semanas atrás numa solenidade em Camboriú uma solenidade nacional que distribuía os prêmios nacionais para os grandes Campeões da raça avés no que concerne a produção leiteira vacas com 65 litros de leite por dia parecia só pele e osso o resto era Uber. e hoje nós temos no sul de Santa Catarina principalmente também em Laje, lá no oeste também tem Criador mas principalmente no sul de Santa Catarina onde se concentra o maior rebanho de, de raça-agécia, estado de qualidade e pureza da América Latina. Está aqui no sul de Santa Catarina, realizando então o sonho do Exílio Lúcio. E essa área, que já foi uma área de mais de mil hectares na época, quando eu vim para Florianópolis de lá, já existia aqui, essa, essa fazenda ali que tinha aqui na área uma casa, na época apenas uma casa para um agregado e um estábulo. E um projeto de gado leiteiro da Secretaria da Agricultura mantinha aqui uma reprodução de gado holandês para fomentar o gado leiteiro aqui na, na Grande Florianópolis quando de repente começaram a retalhar a área. Inclusive tem muita invasão de particulares nessa área que aos poucos ela foi sendo dominada e, por sorte, por sorte, restou esse trecho aqui que pertence à Universidade Federal de Santa Catarina hoje. E foi aqui, na Fazenda Ressacada. Que se implantou pela primeira vez em Santa Catarina a, O confinamento de aves Foi aqui nessa fazenda Que o Serviço de Extensão Rural instalou um galinheiro para 100 aves E um outro galinheiro para 1.000 aves Que foram os dois primeiros galinheiros Isso década de 50 A maioria aqui não havia nascido só. Não me engano tem ou um, dois só Opa! É, é dois aqui. Década de 50. Então, foi na década de 50 que foi instalado em Santa Catarina os primeiros galinheiros confinados, sob orientação de um técnico norte-americano, o doutor Frank Moore. Um galinheiro para 100 aves confinadas e um galinheiro para 1000 aves confinadas. Que foi instalado aqui nessa fazenda ressacada, como a introdução do novo método de criação de aves. E foi aqui também, nessa fazenda ressacada que nós começamos a transformar a suinocultura de Santa Catarina, transformar o porco tipo banha no porco tipo carne, quando surgiram os óleos de vegetais e passaram a desvalorizar a banha e o porco banha perdeu o valor e nós chegamos à conclusão que tínhamos que introduzir o porco tipo carne e foi aqui nesta fazenda que nós desembarcávamos aviões com o com o e já mais para a casa do Tibanha, o, o Mar de White, trazidos da Europa e dos Estados Unidos, vinham de avião e eram desembarcados aqui na ressacada. E daqui nós encaminhávamos para a porta de sinopultura para multiplicar esses animais... E espalhar, então, esses novos reprodutores, essas novas raças que ficaram, que hoje é, constitui com a agricultura a base do agronegócio de Santa Catarina. E agora está avançando como a, a estrela do agronegócio, o gado leiteiro. E para terminar, desculpe a... <risos> a penoração aqui, mas eu acredito que alguns professores aqui estão interessados não é em conhecer essa história? Os nossos colegas também da administração que sempre reclamaram, pelo menos no meu tempo, reclamavam que não participavam, o pessoal não contava para eles o que no campo técnico estava sendo feito. E eu, para terminar, chamo a atenção dos nossos queridos professores que envolvam sempre o funcionário administrativo contando para eles o que está sendo realizado na pesquisa, que tipo de pesquisa está sendo realizado. Como é que anda a pesquisa, não é? O, o, que tipo de ensino está sendo ministrado, porque eles vão trabalhar com muito mais vontade, com muito mais vontade do que estão trabalhando. Não é? E terminando, se vocês querem ser felizes nessa mais nobre de todas as profissões, que é o magistério, procurem amar o que estão fazendo. Muito obrigado. Tchau, Todo...